Sejam bem-vindos ao curso Professores Produzindo Materiais Didáticos Digitais. Nesse curso, vamos saber o que é o material didático digital, as diversas denominações para os materiais didáticos digitais disponíveis na web, vamos conhecer também o que são os recursos educacionais abertos, como criar um recurso educacional aberto, como estamos Uh, conhecendo e vamos produzir materiais didáticos, vamos usar também os que estão disponíveis na rede, temos que saber sobre os direitos autorais e sobre as licenças abertas. O que, que eu posso utilizar, de que maneira eu posso disponibilizar o material que eu vou produzir. Outro aspecto importante para se produzir material didático é conhecer so, uh, um pouco sobre a estrutura cognitiva humana. Como que nós aprendemos? Como o aluno aprende? de que maneira eu recebo as informações, de que maneira a minha memória recebe, processa e armazena essas informações. Que cuidados eu tenho que ter para não sobrecarregar o aluno? Vamos também estudar os princípios de Mayer para o uso multimídia, sabendo como utilizar adequadamente texto, imagem, arquivos de áudio, vídeos como organizar o material de uma maneira que não sobrecarregue o aluno, que ele tenha sua uh, mente mais livre para uh, dar atenção aos conteúdos principais que ele tem que estudar. Na parte da produção, vamos produzir materiais de idade como textos, multimídia, vamos produzir imagens, aqui imagens estáticas, a classificação e animadas. Dentro das estáticas, vamos trabalhar com fotos, com recursos gráficos variados, que aqui entram mapas conceituais, mapas mentais, os gráficos simples, os mapas geográficos, os infográficos, então toda a série de recursos gráficos que eu posso utilizar nos materiais. Já na questão das imagens animadas, vamos conhecer simulações e animações e vamos produzir vídeos para as nossas aulas eh, produzindo material didático então também com vídeo. O outro material que produziremos nesse curso, vamos conhecer os que tem na rede e depois vamos produzir, são arquivos de áudio. Temos que sair um pouco da oralidade das nossas aulas e usar outros recursos além da nossa voz e, de, e recursos digitais no caso. No final do curso, teremos a oportunidade de ter um acervo de materiais didáticos digitais eh, selecionados e baixados da rede e também, esse acervo, fazendo parte desse acervo, os materiais produzidos por nós. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que eh, o curso seja útil para que vocês possam produzir materiais adequados ao seu contexto e realidade para os seus alunos e que seja útil também para as suas aulas. Bom trabalho a todos.